após a camuflagem de olheiras eu posso pegar sol ou eu vou ficar igual um panda? essa é uma das perguntas mais frequentes aqui no meu consultório então, as suas olheiras ela tem melanócitos ali no local o que os melanócitos fazem? eles produzem a melanina e esses melanócitos eles se encontram na superfície que é a camada superficial que é a epiderme, tá? mais alta, os que produzem a melanina que dá cor à nossa pele, eles se encontram na camada superficial que é a epiderme, como a gente vê aqui, e o pigmento ele é colocado na camada intermediária que é a derme, como a gente também vê aqui. Por isso, quando você pegar sol, depois da camuflagem de orelhas, as suas orelhas ela vai normalmente junto com a sua pele, já que os melanócitos estão na superfície. E são os melanócitos que produzem a melanina para pigmentar e proteger a nossa região da radiação ultravioleta. Mas lembre-se, é fundamental que você use protetor solar para não aumentar a melanina e também para prolongar o resultado da sua camuflagem de orelhas. Um grande abraço!